Liga-me aqui a, deixa, agora aí a Vamos já, agora vem cá em minha. Vá, vem aqui. Vá, aqui. os vai, vem já aqui. aqui. Estás pronto? estão prontos? Pera, pera, pera. vou à frente, a seguir, a seguir, pera, pera, pera. Tudo, tudo atrás de mim. e eu vejo janela em cima, não vejo janela esquerda em baixo. Pera, pera, pera, pera, pera. tu vês ve, a, tu a porta do lado direito em baixo. estão prontos? Olha, olha, olha lá. vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Estão mortos, estão mortos, estão bora, bora, bora, bora! Bora, bora! mortos, estão mortos, estão mortos, estão mortos, estão mortos, estão mortos, estão mortos, E não não Estou a menar, A casa do... como é que Ok! Isto é para morrer Eu em tu para tu pa a esquerda, tu para a direita! Bora! De klap de kop, rum rum rum rum. Wat? Dus wat is dat eruit? Dat gaat, dat gaat eruit. Se alas, se ik Por Por to pasar. Quinta, quarta casa nossa, a senhora do Plexo, quarta casa é minha, é minha. Reforço para a quinta casa, a senhora do Plexo. Toda a equipa amarela apoio na casa da senhora do plex. a casa vermelha quero apoio aqui, estou sozinho. Estou morto, estou morto, estou morto. Olha a casa. Esta casa já é nossa. Ah, não, mat não. Mat não é nossa, Ah não, o mato não. O mato não é nosso. Então, estava um bocadinho. Estava no seu lado a Na porta? Eu estou no mato, eu estou no mato. Bora, bora, mato. Um bocadinho a Eu sei que está aí um gajo, não sei quem é que é. Nesta casa, na casa onde a gente está, está aí um gajo já nessa borda. Não sei se é nosso. Alguém está no duplex? Alguém está no duplex?